Fala galera, aqui quem fala é o bom começando mais um vídeo, hoje um vídeo um pouco diferente Vou explicar para vocês tudo o que aconteceu, atualizações na minha carreira E também por que, que o canal ficou tanto tempo parado Então vamos lá, bom galera, primeira coisa, por que, que o canal ficou parado tanto tempo Por que, que eu não voltei, o que estava que acontecendo Bom, galera, muito simples, para quem não sabe eu tinha um Mac Mini 2011, eu comprei ele em 2018 ali, que foi a época que eu comecei real a dar um gás nos conteúdos. Quando eu comprei o PC, cara, ele era top, mano. Ele era top, funcionava tudo. Só que o Mac Mini, ele tem uma parada meio chata que você não consegue trocar os componentes. Você não consegue atualizar placa-mãe, é, processador, placa de vídeo. Você consegue mexer na memória RAM, alguns você nem consegue, você consegue mexer no HD. Então, cara, eu atualizei ele o máximo possível, mas ele já não atualizava mais para o sistema operacional mais recente da Apple, os programas e aplicativos foram se atualizando, foram ficando pesados para o meu computador, então chegou um ponto, cara, que estava impossível. De eu conseguir gravar e de editar. E eu não queria pegar um editor, porque eu queria alguém que entendesse de áudio legal. E eu também ainda não tinha um, uma grana para fazer esse investimento no canal. Até porque eu não tava com tempo, porque eu tava com muito cliente ao mesmo tempo. Então eu tinha que dar um foco nisso. E eu não podia deixar o PC tão pesado assim para gravação de conteúdo. Ele não rolava, ele até rolava para produção, mas quando chegava vídeo... Aí que a coisa complicava, então tava impossível de editar. tava um pouco difícil de gravar também. Então era uma coisa estressante. E eu falei, cara, vou ter que dar uma pausa nos conteúdos, que é uma coisa que eu gosto muito, rapaziada. E eu sofri nesse tempo aí que a gente parou. Mas como eu tava com muito trabalho ao mesmo tempo, eu não tinha o que fazer, mas eu falei assim, cara, vou investir num computador novo, mas vou investir num computador maneiro, legal e tudo mais. Só que, pô, na pandemia vocês sabem que o preço de componente... De placa de vídeo, principalmente, estava muito caro. E eu preciso uma, de uma placa de vídeo razoável para poder gravar os vídeos e para poder editar os vídeos. Então, foi difícil fazer esse investimento, mas eu consegui, cara. Natal de 2022 ali, comprei um PC, os preços de placa de vídeo já estavam mais justos e montei um PC novo, cara. Montei um PC novo e porque demorou até abril para o pro canal voltar, né? Porque é oficial, agora o canal vai voltar... Legal, rapaziada, demorou porque eu precisava me organizar, precisava colocar os meus focos na minha carreira, assim, pô, o que, que eu quero fazer na minha carreira, quais são meus focos, e eu tive que ajustar isso tudo, me organizar para poder colocar a criação de conteúdo junto ali com meus projetos pessoais, como as minhas músicas, é, e também os meus samples, que é uma coisa que eu estou fazendo muito, para quem não me acompanha nas redes sociais, eu estou soltando muito sample gratuito para vocês ficarem ligados. Eu vou explicar sobre isso. Então, cara, por isso que demorou. Mas, 1 de abril, saiu um vídeo e não é dia da mentira. O canal está voltando mesmo. Esse vídeo aqui é o segundo vídeo depois da volta com essas explicações. Então, consegui montar um PC legal. Então, a criação de conteúdo vai voltar. Então, podem ficar tranquilos. Estou cheio de vídeo aqui gravado. E tá voltando real. Só que eu preciso da ajuda de vocês também, cara. É, eu não faço conteúdo... Pelo menos, tipo... Conteúdo tipo... Curso... Uh, pago. Eu não faço isso. A minha ideia é sempre manter... Tudo que eu puder manter gratuito, eu vou manter. E os vídeos aqui no canal... Vão ser sempre gratuitos, cara. A ideia é essa. A minha criação de conteúdo ensinando... Vai ser sempre gratuito. Óbvio que às vezes vai sair um kit, um one shot pack que vai ser tipo pago mas vai ser sempre num preço justo que eu sei que a gente está aqui no Brasil não é todo mundo que pode estar tá gastando uma grana boa aí na música mas tem muito conteúdo gratuito e os conteúdos ensinando aqui a ideia é manter eles sempre gratuitos então a ajuda de vocês é como rapaziada deixando o um like se inscrevendo no canal ativando o Sininho no YouTube das notificações me seguindo nas redes sociais fazendo parte do meu servidor no Discord, sendo ativo lá, que aliás lá, cara, eu tô tentando criar uma comunidade maneira e eu tô precisando de ajuda, porque tá difícil manter e organizar lá, então cara, se você quer me ajudar, vem trocar uma ideia comigo, você pode me chamar no e-mail, que é o meu e-mail, tá na descrição do vídeo, que é o contato contatoboombepe.com. Ou você pode falar comigo no Twitter, pode me chamar no Instagram também, mas eu mexo mais no Twitter, é mais fácil de eu ver lá o Instagram, eu não mexo muito. Não consigo responder muito a galera por lá, mas eu uso muito mais o Twitter, então tenta me chamar por lá, por DM, ou te, me manda lá, responde o um tweet meu, tipo, olha DM aí, que não sei o que, que eu vou olhar, vou te responder. Então, cara... A criação de conteúdo precisa dessa ajuda de vocês. A gente está com o objetivo de chegar em 10 mil inscritos. Então, ó, deixa like, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha o vídeo, assiste os vídeos. E eu também preciso sempre de sugestões, o que vocês querem ver aqui. É, se vocês verem um plugin gratuito, me manda para a gente divulgar e mostrar para a galera. A ideia é essa, cara. E agora vamos falar dos projetos que estão vindo. Bom, galera, o servidor do Discord aqui é eu já falei, o link tá na descrição para quem quiser entrar. Eu tô precisando de ajuda pra gente organizar e a gente manter lá pra todo mundo se ajudar, cara. Tá precisando de alguma coisa, tá precisando de link, alguma coisa assim? Servidor do Discord, todo mundo se ajuda. Eu tento sempre dar uma atenção lá, mas o Discord tá difícil pra mim. E eu preciso de pessoas ativas lá. Porque eu não sou uma pessoa muito do Discord, mas eu tento criar lá, eu quero fazer rodas de conversa e tudo mais. Bom, lives galera, quero fazer lives produzindo, então eu já vou fazer uns testes desse, vou divulgar lá no Discord, vou divulgar nas minhas redes sociais, vou tentar fazer uh, pelo menos uma vez por semana, seria um negócio bacana, uh, mas tenho que pensar o que, que eu vou botar nas lives, se eu vou trazer convidados, se vai ser live produzindo alguma coisa, live trocando uma ideia, reagindo a beat, enfim. Pensando coisas assim, e os samples, rapaziada, pra quem não sabe, quem me acompanha no Twitter já sabe, no Instagram também, só que o Instagram entrega menos os meus stories pra rapaziada, então, galera do Twitter, cara, tomar um golinho d'água. Galera que me acompanha no Twitter já deve estar tá mais ligado, mas eu tô soltando samples, rapaziada, dois tipos de samples, Samples exclusivos que eu mando para amigos meus, pessoas que eu gosto de trabalhar, que eu já trabalhei, pessoas que eu curto trampo, é, que estão na minha lista desses samples aí, são samples exclusivos, são para as pessoas mais próximas, pessoas com quem eu já gosto do trabalho, sempre recebem. E tem os samples grátis, que aí ó, que tá o pulo do gato, que aí é a oportunidade da gente trabalhar junto. Rapaziada, meus samples grátis, qualquer um tem acesso. Óbvio, se você usar o meu sample e lançar uma música, você tem que me dar uma porcentagem. Se você vender o beat com o sample, o meu também tem que dar uma porcentagem. Tem todos os termos e condições num arquivinho lá. Eu vou até deixar o link do meu último drop aí de março. É todo mês sai um. E, cara, se você fizer um beat, me manda no e-mail. Eu deixo isso também lá na, nesse nos meus termos e condições, fez um beat, me manda no e-mail. Se eu curtir o seu beat, o seu trabalho, você pode entrar na minha lista. Se eu curtir o seu trabalho, se eu achar o seu beat muito foda, ele vai entrar ali o seu e-mail, vai entrar na lista de samples exclusivos. Então é uma oportunidade aí da gente trabalhar junto. É uma oportunidade também de você se desenvolver, de você estar tá fazendo mais beat, aumentar sua produtividade e tudo mais. Então, galera, esses projetos aí estão bem bacanas. Vai vir kit gratuito também, o One Shot Pack gratuito. Vai vir também alguns conteúdinhos pagos, mais exclusivos, mas também precinho suave. Tem a minha lojinha do Gun Road que eu tô tentando atualizar. É, tem as lives. E, cara, eu tô tentando também fazer várias séries aqui no canal. Eu tô precisando de sugestões. Atualmente eu tô usando o Ableton. Durante a pandemia eu troquei do FL para o Ableton. Eu gosto mais porque eu faço tudo no Ableton mixo, gravo, masterizo, faço beat no FL. Ele mudou muito, né? Agora, mas na época que eu mudei, o Ableton fez mais sentido para mim. Tô usando. Vai ter uma série de Ableton para quem quer aprender. Vai ter muita coisa, cara. Mas os conteúdos não vão só ficar em Ableton. Vão, vão, o, todo o conteúdo que eu falo, eu tiver ensinando, compressão, tiver ensinando. Qualquer coisa do tipo, mais técnico, serve para qualquer DAW. Então, cara, e você, mesmo que use o FL ou faça um conteúdo de Hamilton, abre o vídeo, deixa um like, deixa o vídeo rodando, divulga. Que, cara, é isso aí que ajuda, isso que mantém o canal. E a criação de conteúdo agora é um foco para mim. Eu vou estar tá focando aqui no YouTube. E espero aí que vocês acompanhem. E eu sei que vai ter uma resposta positiva. O primeiro vídeo que eu já postei foi muito bacana. E o vídeo fica por aqui, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado e o canal tá voltando. Vamos chegar nos 10 mil inscritos. Valeu!